Borezinha, só boa. Marquinhos, oi. Você ficaria com uma menina que tem bafo? Não. E você? Calma. Mas assim, é, é, é minha é, sequência é, de perguntas. É, minha é, sequência é. de perguntas. Mas não, tá, eu também tenho uma pergunta. É perma tá bafo, mano? Ou tipo, foi só um momento? Se for perma bafo ah, da Não, não sei. Tipo assim, é. Você conheceu ela ali, na hora. Tá ligado? Hum. Você não é perguntar assim, ou oh, você tá com bafo, mas você sempre tem bafo? Não, é tipo a sua primeira impressão. Ah, mano, mas pô, não tinha um chiclete não, a coisa nem pra dar não, uma ab música... abafada. Ah. Não sei. A outra tá. pergunta agora. A outra ah. pergunta agora. Se a menina não ter um cheiro agradável. Vamos supor, vamos supor, eu vou falar o meu caso que aconteceu, acho que eu tava falando disso agora, de 2017, 2018. A menina falou pra Essa mim cabecia, que ela né? não tomava banho todos os, os marido, dias. Pedir sua hum. Ela afirmou. E, e aí, você na ficaria na com ela mesmo assim? assim? Pô, mano, um banhozinho todo dia, pô, Brasil, mó calor, tá ligado, véi? Pô, não tem como, né, véi? Pô, por que que eu não tomo banho todo dia, véi? Tipo, todo dia dá nada, quando acorda ou quando dorme, escolhe um horário, né? Mas, eu, acho... eu, eu sei, eu não, mas eu não vou obrigar ela a tomar banho Sou, sou pai é, dela. É, mas acho que não, né, mano. Acho que não, mano. Pensa, pô, maior cheirão lá, mano, tal. E nós gosta de dar aquelas, eu, eu, pelo menos gosto de dar aquela cafezada. Né, não posso falar poesinha, mano. Como é que eu falo poesinha, hein, mano? acho que não. É né? não responder a pergunta. Não, não, não, não, mano. Não, não O negócio mas, pedido ah, lá, o negócio ah, vai fala. Ficar fedendo lá. Não, não, não vai ficar ah, lá. uma lambida, você quis dizer? Não, não quis dizer nada, beleza, mas não Vai, não, fala, não. eu sou curioso Ah, já falei aí, mano, não, tô de É morte. isso, Ó, oh, tô, é tô aqui, tô aqui, tô aqui Posso ir? Não, eu quero que você fala, não vai não Tem muita wave, Marquinho Foi mal, morri, morri assim Ah, Marquinho Pô, oh, mas acho que você tá fazendo de propósito Todo jogo você tá vindo no pra não, morrer, não, 2 Não, que não, que não, tá esse... não, não, não Não, esse aqui não foi Nossa, isso foi estranho, né, mano Essa morte foi estranha, foi mal Ah, <risos> sim, tá de boa Confesso que eu gostaria de ajuda aqui, hein, mano. Como é que não curou? Não peguei mana, velho. O que aconteceu? Aí, ó meu burro, mano. Né? Pipe vai te chutar certeza se ele morrer aqui, mano. É a cara dele. Ai, mas ele tem um Lucian? Não, não, não, não, não. Never mind, never mind. Mano, o Chaco fez Red e veio na minha jungle. Exemplo. Pode essas coisas, mano? Eu vou ter que dar B, ah. velho. Ó, tem um ward aqui, ele me viu. Ah. Boa, filho. Cara, Desconcent... Me desconcentraram aqui. Caralho, o Lúcia ficou mesmo, velho. Coragem aí, mano. Coragem é a palavra. Ah. Corajoso. Então Eu cuidado. já e uma vez caiu a porra de uma lagartixa em mim? Pô, você tá transando no banho, caiu uma lagartixa. Que eu já contei, acho que isso, eu já contei pra você, mano. <risos> que eu tava lá na roça, né, mano, no, no Rio é Araguaia. Aí eu fui cagar no banheiro, aí tinha uma perereca dentro do vaso, assim. Aí ela só, tipo, oi, deu um oi, assim, encostou na, na minha nádega e tava molhadinho, saca? Aí eu já, ai, eu já ah. dei uma bugada assim. Eu já, ai, rapaz, eu. Já Caralho. Oh, vem cá, vem tô cá, mó tô. assustão, certeza. Pô, mó assustão, mano. Tipo, eu juro que eu achei que era uma cobra, tá ligado, velho? Sem maldade. Nossa, trancou, né? Tá molhado, saca, mano? Caralho, tá que vem cá. Vem tem um, tiazinha. Não, não, não, não tô já. Se meu W ativar é porque... Ai, mano, tem uma Nami aqui, brother. Eita, aí é fome. Caralho, o Silas foi. Mas eu só vi a cabecinha, velho É, com ele lá, mano, não faço mais nada não eu tô muito low, velho Ah, com o Silas ali agora, mano Tá, tô seis, hein, mano Quer baitar? Quero Sem pink? Não Essa era a minha Vamos ver se eles caem, vamos ver se eles caem Não tem como, né, <risos> Se eu tivesse no Lolo, dava, galera Mas não tem como Caralho, velho, esse cara não vai tomar esse gank meu, mano, é sério? Ah, velho. Vou fingir eu que vou sair por aqui, mas eu vou voltar. Tá, alguém tá. Fiz uma pequena história, mano, agora é com a Fiora. mas que isso, meu boneco não faz, não, mano. Eu já puxo pra nós divar aqui, amigão. Caralho, velho, a Fiora é muito zica. Se o Veiger não tiver R, ele jogou muito. Cara é bom, cara é bom, cara, cara é, é bom, é bom, né? NT. Acho, Acho que, que, que é que, bom que, você que, ficar, que, não. Será que é Eu tô sem ult, tá ligado? Não, eu vou vazar, vazar. Se ele tomar o tá, eu se mato, ele tem que mata, tomar não, away, ele tem que ma então tomar o away. Mata, não, mata, não. Nossa, nem fudendo que ela matar, errou a bolha. É, ela errou, ela foi humilde. Não, mas ela errou a bolha. Ela errou, não, não, ela, não, foi mando, humilde, ela foi humilde, ela foi humilde. Alma, mando, cara. Ela achou que eu ia andar. Flash pela parede, sim ou não? Flash pela parede, sim ou não? Sim, sim, sim, sim, sim. Mas eu só vi a cabecinha, velho. IEEHUUU! Parecia! Chama! Vambora! Esquece, vambora. Ó oh. Você busca? sipa Tá ultado, tá ultado Usou, usou o hum. negócio né? TP, TP Passar por cima TP de quem é esse aí? O Veigar, hein? ai ah, oh, eu trollei usou. no Arauto o que você fez? o que você fez? Arautei Ah, mano Caralho, que merda, velho Eu tenho um chip pra mano. você se você quiser que ultar Então, eu tô aqui, vamos ver se eles Ó, oh, foi aí aqui Ó, oh, tem muita gente aqui comigo, velho Padrão, né? O time dos caras tem muita gente e nosso time não tem ninguém Ah, vega ele ainda lutou, eu, eu velho. Posso, posso pagar Vai Marquinho, boa Tenta sair Mano, vinho. eu botei uma ping aqui que então. Caralho, quem viu a jogada galera Menos um bar, vambora Tá, vai ter que jogar pelas almas mesmo hein, mano. hein, Uhum. Ah, pior, que morrer, não, Dede, pior que não, Dedé. O jogo que eu ia testar era o dodge, oh, o tá... É, trolou. Só volta que eles não pegam nada, não. Tô com um posicionamento legal pra dar um R aqui. Ai, ele foi em vocês, ele foi em vocês, foi em vocês! Tá. Out ah, de trás. Talvez eu mate. Não, ah, curou. Ó, flash Z, tá? Flash Z, flash Z. A Fiora Z. veio, a Fiora veio, né? vai ter que comprar. Mas que jeito? Olha, <risos> aí, esse jeito aí? Desse jeito aí mesmo, pai. <risos> não flasha, pai, não flasha da mizinha. É isso, velho. Caralho, que isso Ô, oh, barãozinho, aí. barãozinho, barãozinho. Acho que eu fui, que... mano. Tá, beleza. Tá, completei com dano aí, você viu, né? Aham. Uh -huh. Beleza. Torre? Torre, que esses minions? Torre e GG, matamos três. Ó, o minion, ó, que, que, que, ó. Peguei, peguei. Ó, onde, onde, onde? De cima, de cima, de cima, de cima, de cima. De e eu debaixo. Ó, se eu enceei, se ele matar? dá galera, nós ganhamos, pô. Caralho, porra. que beleza, hein, velho. Caralho, velho. Que que é, mas, mas ele, assistiu, ele, ele não entrou. participou do jogo, bota fé, ele tá 4-7-2. Ele tem mas... duas participações E pior, e pior que o cara joga bem, mano. Do jeito que ele tava esquilando mecanicamente, ele tava bem, mas... Faltou saber par com nós. Então, mas tipo, jogar ele não fez muita coisa nas fights, né, velho? Ah, também não achei, não. Nice, galera, tá ligado? Uh, maravilha. Tá debochado Bem, demais cara. o maninho ali, hein, mano. Tem mano, que abaixar senhor, o pé ele... a bola. É, eu acho que ele tá muito folgado. Tá, tá folgado, é, é. Tipo, tem, tem que ser folgado, mas calma, velho. Não tem é que se saber tá, ser calma, folgado, é. Calma, calma. <risos>